Já estamos com nosso rastreador de tendências aberto, é aqui onde fazemos nossas análises sobre as dezenas. Lembrando que se você ainda não tem esse sistema que monta os jogos premiados para você jogar, clique no primeiro link da descrição desse vídeo e comece a ganhar dinheiro com a Loto Fácil. Então pessoal, sem enrolação, vamos para a primeira linha do nosso jogo, da dezena 01 a dezena 05. Vamos apostar nas dezenas 02, 03 e 04. A dezena 02 ficou de fora do último concurso e deve retornar. A dezena 03 deve seguir fazendo sequência assim como sempre mostra seu padrão. E a dezena 4 tem mais chances de sair do que a dezena 5, já que seu atraso está maior. Então ficaram de fora a dezena 01, que está retomando com o padrão de sair em um concurso e falhar no seguinte. E a dezena 05 que entre ela e a dezena 04, acredito que a 04 tem mais chances de sair. Agora vamos analisar a segunda linha de nosso jogo, da dezena 06, a dezena 10. Vamos escolher as dezenas 06, 07 e 09. A dezena 06 é a dezena mais forte da linha e tem todos os índices que vai ser sorteada. A dezena 07 já saiu por dois concursos seguidos, mas como nos concursos anteriores ela já fez sequência saindo três vezes seguidas, esse padrão pode ser repetido. E a dezena 09 foi uma escolha entre ela e a dezena 10. Acredito que uma delas deva falhar então escolhi a dezena 09 para nosso jogo, já que ela se apresenta como uma dezena mais frequente. Então ficaram de fora as dezenas 08 e 10. Então agora partimos para a terceira linha. Da dezena 11, a dezena 15. Nesta linha vamos acreditar nas dezenas 12, 13, 14 e 15. A dezena 12 geralmente costuma ser sorteada após uma falha, então é uma boa aposta. A dezena 13 é a dezena mais forte da linha e pode repetir o padrão acima onde ela saiu por diversas vezes consecutivas. A dezena 14 também teve um bom desempenho nos últimos concursos e pode retomar uma boa sequência. E a dezena 15 também não poderia estar de fora, já que geralmente quando ela é sorteada uma vez, ela costuma sair nos concursos seguintes, se olharmos os últimos 20 jogos em 90% dos casos isso se confirma. Deixamos apenas a dezena 11 de fora. Já que ela saiu por três vezes seguidas e seu padrão não nos mostra que ela deve ser sorteada novamente. Agora, vamos para a quarta linha, da dezena 16, a dezena 20. Vamos apostar nessa linha somente nas dezenas 16 e 20. A dezena 16 ficou de fora do último concurso e pode retornar, pois sua frequência é muito alta. E a dezena 20 está em um ótimo momento e pode fazer uma boa sequência, saindo por 4 vezes seguidas. Deixamos de fora a dezena 17 que não nos mostra que pode fazer uma boa sequência. Deixamos também de fora a dezena 18, que não mostrou que merece estar em nosso jogo. E a dezena 19 que está com aquele padrão de sair em um concurso e falhar no outro. Enfim, na última linha, da dezena 21, a dezena 25. Vamos acreditar nas dezenas 23, 24 e 25. A dezena 23, vinha de uma boa sequência, falhou no último jogo, mas deve retornar. A dezena 24, geralmente quando sai uma vez, sai umas duas ou três vezes seguidas, então é uma boa dezena.